A tática. Ah, não, a tá nesse mapa, véio. Que é a. A Bubble. Não revive mais rápido, porra, boa. Seria legal. E nem ele se cura mais rápido lá dentro, porra. Fica legal, não, fica mas menos a apelão a também. Nunca reviveu ninguém. Ela levanta um pouquinho mais rápido, velho. Ela levanta não, mais rápido? Ela assim? levanta a pessoa, mas reviver não revive. Porque que não. revive é o respalbico. bico. Você tá de sacanagem também, né, Nossa, rápido. aí é tiozão <risos> pra caralho, né, velho? Aí você tá de sacanagem comigo. Não, não, não pô, não revive. Tá só caído, assim, tá morto Beleza Tá bom Temos um receio pai Tá bom Tá bom, o Marvin nem quer falar nada Tá bom Mano, deixa eu implicar <risos> com o Razor cara Posso nem Tem dois times aqui, não, não, não, não, que é isso Tem dois <risos> squad aqui, deixa os caras se matar Ah não, eles estão aqui, velho na gente primeiro Barba. Tô fazendo doideira ali, velho. Doideira, doidice, doidice Tiozão. Nossa, tô com uma boa zamba DG Ah, tô de Prowler e MCA, véi Vamos de TP, bora Vamos. Ó, a Nashus virou main Valk agora Vem por aqui, por aqui, por aqui Cadê os caras? Tá, hein, Rafinha. Porra. Oh. Uhum. Ali, ali, ali, ali. Mano, os cara não deixou uma bala de shotgun aqui, velho. Opa! Eu tomei um. Ai, que habilidade delícia. Derrubei um, velho. Tô aqui. Tá tentando levantar aqui. Acabou. Mano, essa habilidade dela é uma delícia, cara. É muito boa, mano. Nossa, que top. É a 2x aí, né? Peguei. É na mão do pai. Deixa os caras se matarem. O Barba caindo com dois. Ah, mano, os caras foi da mesma casa, velho. Só deu uma passadinha pra dar uma olhada assim e meti o pé. Só fui dar um oi. <risos> aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. É? Mas morre, menino! Pelo amor de Deus, velho. Meu deus, vai no Rafif. Agora eu vou me ir lá Mano, favor, Mano vamos sair daqui, vocês são sanduichado, vamos pra cá Vamos <risos> pra cá, tio, esse aí. Ô, oh, gente, já matou um, velho Levantaram o cara, meu deus, morre de novo, morre, morre, morre. morreu E se eu desce uma dessa aqui, ó? Acertou ninguém. Foi à toa. Nossa tá cara a bola também. Eles devem estar mais ou menos pra cá, hein? Mano, eu não tô vendo ninguém. Ali, ó. Mano, o tá muito boa, André. Tá muito boa, mano. Puxa boa, isso foi. eu acho que tem também. Ô, oh, foi, tem outro. Que que foi, rápido que eu não vi? Acho que tem cara. Cadê Vai. Finalizando no meio da aberta. Uhum. Uhum. Outra Volta o wafer chegando aqui, né? Acho que é outro squad, hein? Olha pra trás aqui. Não, tá susto. Chegou uma outra wafer aqui. Né? Nossa, Carai, macetou na PK, velho. O que pênis voou aqui, velho. Olha o pênis correndo aí pro lado onde vocês sinalizaram ali, ó. Mas o cara tá baludo demais, velho. Não consigo só pelo amor de Deus. Tem mais cara atrás. Puta merda. É. Ui, ui, ui. Ai. Gente pra caralho, mano. Mano, os de velho. Eita porra, velho. Tá morto aqui, cara, ali. Nossa, não pegou, cara. Pinga, pinga, pinga. Ah. Quero, cadê? Pinga em mim, pinga. Eu vou subir aqui na pedra aqui, ó. Pra ver o que, que dá pra. Não tô nem porra nenhuma, velho. Deitei um. e tem dois caras aqui na minha frente, velho. Deitei um. Tem outro rushante aqui em cima de mim. Outro squad, outro squad. Não, outro squad. aqui. Mano, eu preciso ir naquelas boxes ali, véi. Tá todo mundo aqui, Pô, aqui ó. tem umas boxes da hora aqui, hein, véi. Mas tem 30 cara tá aqui, velho tá, Ai. Ainda me acertaram, mano. Acertei um ali, hein. Mano, safe velho. Vambora, gira, gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Meu mouse não dá 360. <risos> <pai>. <risos> que isso, <não>? <risos> Senhor, Senhor, Ai, caralho. Vai, vai, boa aqui? Vamos. Meu mouse não dá 360. Beleza, <esse time>. <risos> <risos> Ai, caralho. <risos> é verdade, velho. <risos> Meu Deus do céu, velho. <risos> Ai, que tem boa. <risos> Nossa. Hum, acertei. Se tu acertar aquela Valk ali, tu mata ela, velho. Joguei uma granada lá. Recharging shield. Oh, a você acha a partida rápido? No server BR, não, na mano. Vida, tá na Infelizmente vida. não. Mas na gringa você acha, tá ligado? Estão tretando lá, E velho. não tem muita. Tá ligado? Muita perda, tá ligado? É, vê aí, vê aí. Tipo assim, eu puxo no BR. Mas quando dá por volta das 3 da manhã aí, 4, né? Até, um, até umas 7, você sofre um pouco pra encontrar a partida. Alguém pegou o cordinho aqui? Pegaram, pegaram. Pegou, pegou. Tem cara aqui dentro então, hein? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui onde? Aqui, ó. Refezinha na porta aqui, ó. Uma setada. Tá aqui errado. Nossa, bem que podia ter um fênix. Mas assim, quando, quando eu puxo na Carolina, zero problemas, mano. Porra, aqui atrás, aqui atrás, na outra cordinha. Calma aí que eu tô dando atenção, gente. Você já ajuda, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tô indo no Ravif, tô indo no Rafif. Não, eu tô aqui contigo. Tô aqui, eu tô aqui. Foi lá, Vai Me dá um shield. Gente, a, gente vamos. Dar, a gente precisa colar na safe. Aqui, Naths, pega aí. Obrigado. Vamo. Eu achei isso vamos. O shield foi embaixo da gente, hein? Ainda. Não é por nada não, mas esse cara tem tá embaixo da gente, mano. O quase morto. Vamos, vamos voar, Naths. Você consegue voar? Vamos já Prometo safe. Vamos, né? vamos, vamos, vamos. Vamo. É pra lá, né? Na ponte. Ai, não dá. Oh. Bruda, bora. <risos> Mano, na gringa... Você puxa tipo 150 de ping. Mas se não tiver perda, você joga de boa, tá ligado? Se não tiver com perda de pacote, você joga de boa. Aê! Ah, Responde é? é. aí, velho. Gente, cadê ali? Tem um cara avançando. Ai. Tá tomando. Tomou 32 ali. Nachos, Nachos. Valk caiu. Só tem mais um, hein, Rapipe. Alguém tá de Lázaro. Tô vindo a Valk. A Valk. Boa, caralho. A Nachos acho que deu um na um hein, velho. Ela caiu, mano. Ela ficou parada. Eu fiquei tipo, Nachos, Nachos, Nachos. E tipo, a parada.